Pessoal, agora eu estou conversando com o seu Vildes, que é o responsável técnico da equipe que está fazendo a instalação. E uma coisa que vocês já me perguntaram, o que fica mais barato, Franci, fazer a estrutura de madeira ou metálico? Seu Vildes, o senhor que é especialista aí na parte metálica, fica mais barato fazer a de madeira ou a metálica? Não, hoje os preços estão iguais. Eu... Valores se né? tanto um como o outro, então não tem mudança de valores não. Tá? No material, sendo madeira ou, ou estrutura metálica fica mais ou menos a mesma coisa. Fica é a mesma coisa, inclusive mão de obra também. Mão de obra também. O custo-benefício tá? Está equiparado. Então, pessoal, é isso aí. Telhado assim, ó, com telhado embutido, é, conforme o senhor falou. A madeira e, e a estrutura metálica, o aço, ele está caro, os dois estão caros, então assim, tá equiparando os preços, mão de obra é a mesma. É, equiparado também mim, mas... é, e a qualidade. O pessoal é. pergunta assim, ah, a madeira ela sela, ah, tal. e tal. Depende vantagem, muito de quem faz, né, Silvio? E a vantagem fazendo a. a com a brasileira, mas fazendo a Ferrari, o que, que acontece? Não serve Você pode não ver não que é aquele ponto de apoio nem se, encostou na laje. Aí, exatamente. exatamente. Então, e é muito rápido. Parafusa ele aqui na, na, na, terça de, na terça metálica, ela já fica vedada, parafusada. É isso aí. Você estava me explicando sobre esse parafuso, que ele é, ele é brocante, já é próprio para entrar já na fiz, chapa. Já fura o ferro e já fica, Já furo o ferro e já deixa a telha já vedada. Já fixado lá mesmo, vedação, borrachinha. É. Então ela é resistente, ela não vai selar de forma alguma, como você olha por aí, você vê alguma madeira que está às vezes, pessoal, o telhado de madeira, ele com o tempo ele começa a ceder, né? A madeira ela cede porque a madeira é, é mais mole. A ferragem não, a ferragem é, é top. Pessoal, vou descer do telhado aqui e vou deixar a galera trabalhar. O pessoal tá chegando lá, aço aqui, instalando as tá telhas mandando lá. Mandando, <risos> isso aí, o pessoal tá chegando aqui perto do Beiral, ó, tá mandando a gente embora. Estamos instalando aí, pessoal, as telhas da Brasilite no parafusão brocante ali, ó, já. Não deixe de deixar o seu like Compartilhe o vídeo, curta E já sabem, tudo da Vildes Estrutura metálica vai estar na descrição desse vídeo aqui Valeu pessoal, seu Vildes, obrigado mais uma vez Pessoal, obrigado aí pra vocês Show de bola, um abraço